Me darão de mim ainda não é o fim, quando o universo está por um tris. Trarei a esperança mais do que uma criança Eu sou um portador do amor. Uma fera irracional, sigo minha intuição Um sentido surreal, curto a da visão, visão Meu faro é o poder, vai além dos seus segredos Eu nem preciso ver se tu chega Caívoro, é melhor nem causa, causa treta não, não, não tem nenhuma chance, chance então não o mando na luta, você já foi derrotado Quero uma mãozinha? Eu posso te dar quatro. Força de 100 homens, eu não tô pra brincadeira Sou bem mais do que forte, minha raça é guerreira Você se acha forte, mas contra mim não é nada Não brinca com quem já deitou, viu Gax na porrada Guerragens necessárias, batalhas, vou evitar no pensamento Ser presado, esquece, galvaniano A ciência que reside é melhor que não me enfrente O relógio é a maior arma, a maior arma é a mente Eu não disparo fogo, bato, corro, mas me escute da mesma espécie que o grande Azimuth Certeiro no combate, aumenta a velocidade Atravesso a cidade com o poder da ficção Eu preciso de um momento pra poder parar o tempo e meio ao pensamento, eu derroto o vilão Tome esse forçante porque acelerando Se no meio dessa luta eu sei que vou conseguir Passa no porrão, tá no chão fique bala de canhão Pode esconder, mas você não pode fugir O que altera a voz Quanto mais silêncio é sempre eu melhoro O aqui, e eu afirmou: um... Duvidaram de mim? Ainda não é o fim quando o universo está por um trás. Trarei a esperança mais do que uma criança. Eu sou um portador do ônibus. Eu sei o que é cair, só que eu nunca desisto. Preciso conseguir, eles contam comigo, Vomax, Bem, todos que eu preço, eu prometo lutar pra proteger o universo. Precisamos lutar, eu tô me esforçando e erros desconsentar. Mas eu só tenho 10 anos, eu posso me tornar forte, rápido, feroz. Pois está na hora de virar Tadini, tá consciente, Ai. sou feito do metal, Ei. mas aro existente. existente. Não tente machucar, porque nada me acontece. Ei. Planeta se alinha, revivendo minha espécie. E o Graques no ataque, tendo o um objetivo. Diplomático não deu conta, então deixa comigo. É por seu pior pesadelo. Seu manto se ir Por espécies de insetos A gosma e o berrão Que te deixa limitado Qualquer situação Eu tô voando alto A força é o de menos O que importa é vencer Comigo vai lutar, então a coisa vai perder Eu sou do rolo, meu Deus situação Agora ele é meu com o seu de visão Velocida de força combinando de um só Se vai me meu eu de mudou Quem tem noção, se mais tem se não, não, não, não, não tem, quem a força, não tem Com as forças do se o um problema rola, eu sou a solução Chegando e quebrando big pique bala de, bala de caminhão. caminhão Temperatura de um vulcão Eu tô entrando em combustão Bustão. Sou pironita, então passei Melhor que ligue pros bombeiros Olha lá. O meu poder só se inflama ah. Tem um Por um trarei a esperança. Mais do que uma criança, eu sou um portador do Omnifriço. Eu sei o que é cair, só que eu nunca desisto. Preciso conseguir, eles contam comigo, Romax. Bem, todos que eu prest, eu prometo lutar pra proteger o universo. Precisamos lutar. Eu Está na hora.